Bem-vindos ao Bulldog Nerd. Vamos conferir agora os principais lançamentos de games de janeiro. Então fica ligado aí. Bom galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do Budog Nerd, né? E galera, vocês sabem que normalmente o mês de janeiro é um mês que não é tão forte de lançamentos, né? Diferente ali do final do ano que a gente teve uma avalanche de lançamentos, até por conta do lançamento do Playstation 5 e do Xbox Series S e Series X, mas agora o mês de janeiro ele é um pouquinho mais calmo, né? Mas vamos lá então para o primeiro lançamento aqui desse mês que a gente separou para vocês No dia 14 de janeiro a gente tem o lançamento de Scott Pilgrim vs The World Que vai sair para Playstation 4, Xbox One, Stadia, Switch e PC E esse é um relançamento de um beat'em up da Ubisoft lá de 2010 E eu confesso que eu não cheguei a jogar o game na época, mas o visual ele é bem maneiro E esse game é inspirado nas HQs do Scott Pilgrim, né? E teve um filme que foi lançado junto com o game na época O legal é que o game ele tem co-op local e online e dá pra gente jogar com o três 3 amigos, né? E aí no dia 20 de janeiro a gente tem um lançamento que tem uma galera que tá esperando bastante, que é o Hitman 3, que vai sair pra tudo que é plataforma, né? Vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One, Series S e Series X. PC, Switch e Stadia. E o game ele é apresentado como o desfecho dessa trilogia nova do Hitman e deve manter ali o mesmo estilo de jogo focado em furtividade, né? O game ele deve começar do ponto onde o Hitman 2 parou. Inclusive, quem tem os games anteriores vai poder importar mapas, níveis e o progresso agora pro Hitman 3. E já deu para ver que ele vai ter fases em Dubai, na Inglaterra e na China. E com certeza a gente vai querer trazer gameplay dele aqui pro canal. E aí no dia 28 de janeiro tem o último lançamento que a gente separou aqui para vocês, que é o game The Medium que vai sair para Xbox Series S e Series X e PC. E esse é o primeiro exclusivo de maior peso, lançado agora para a nova geração de Xbox. E o game ele tem uma pegada de horror de sobrevivência, que a gente vai controlar a Mary Anne que consegue transitar entre o mundo espiritual e o nosso mundo aqui, né? E a gente vai ter que resolver um mistério e eu curti demais a pegada do game, sabe? Ele parece que tem uma ambientação sombria, constante. E, e é outro game que com certeza a gente vai querer ter gameplay aqui no canal. E aí, galera, o que, que vocês acharam dessa lista que a gente separou aqui pra vocês? Com os principais lançamentos de games agora de janeiro, comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês. E até a próxima!